Olá pessoal, eu de novo aqui, e hoje nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como superar obstáculos. Obstáculos todos nós vemos com esse, ou liberamos, vemos com obstáculos, para nós aprendemos a superar. Bom, primeiramente, ninguém pode te ajudar, sério, uma dica, ninguém pode te ajudar sobre o seu obstáculo. Certo? Você mesmo tem que tentar sozinho, porque se outra pessoa te ajudar, vai vir um problema, verdade, tente sozinho. Bom, então vamos lá para as dicas. E se é a primeira vez que você vem no canal, se, se é a primeira vez que você vê no canal, se inscreve aí que eu faço vídeo. E se você, se você gostar desse vídeo, se inscreve, porque eu faço vídeos de motivação, como superar e vencer obstáculos. Muito então vamos lá. Primeiro passo, é, todo mundo deveria saber, é não desista, sério, Não desista. Porque se você não desistir, você vai tentando, tentando, tentando. Ah, e você vai saber o que está errado, não faça as coisas erradas, vai chegar ao ponto certo, tu fa sabe fazer e faça e consegue. Não desista nunca, nunca desista. Sério. A segunda dica: conheça sobre o assunto. Por exemplo, quero, vamos suponhar que eu quero sei que eu Para isso, eu preciso saber se eu consigo cantar, ter uma voz afinada sobre. Eu tô, sobre se eu estou preparado para essa vocação, então vamos saber isso. A terceira dica, que é muito importante, é esteja preparado. Por exemplo, se no caso você quer ser youtuber e você começar a fazer sucesso e depois você parar, não vai dar certo, você tem que saber o que você quer. É certeza que você, tá... que você quer ser youtuber, cantor, professor, tanto faz. A quarta dica é ter um mate... materiais suficientes para produzir. Por exemplo, eu quero produzir um vídeo no canal no youtube. Então, eu preciso ter materiais suficientes para poder produzir o canal, o vídeo. Mas, se não tiver, não tem necessário. Você pode usar com coisas simples até você ir aprimorando. Por exemplo, eu gravo com a cola celular, mas se eu quiser, eu posso ir aprimorando. E a quinta dica é aprimore, sério. Aprimore. Se, você aprimor... se você se aprimorar, você consegue ficar... É... Legal no, que você, no que, que você faz, né? Tipo assim, eu compro uma câmera boa. Aí fica bom pra mim, pra eu poder vencer esse obstáculo, que é ser youtuber. Bom, então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Parabéns, me inscreva no canal. Falou e tchau!